Eu sou o Marcio Coba. Eu sou a Patrícia. E hoje vamos falar como a gente começou as nossas reuniões em casa. Por que, que a gente começou? Você lembra quando foi que a gente começou aqui? Começamos a nos reunir em 2003. É, ainda nem éramos casados. E a gente começou a se reunir na casa de um irmãos nossos de uma antiga instituição que a gente fazia parte, é, Valdir e Patrícia. É, depois conhecemos um outro casal Brian e Jaqueline, e então, a gente começou a acompanhá-los em algumas reuniões em casas que eles faziam Cotia, Morumbi, e, e aí eles abriram a casa deles para a gente estar juntos, para a gente falar sobre palavras de Jesus, e, e aí a partir daí a gente começou a estar com eles, é, em 2004 nós casamos, e a partir daí nós abrimos nossa casa para reuniões semanais com irmãos e, e, e pessoas que, que gostariam de conhecer mais Palavras de Jesus. E você sabe dizer por que, que a gente começou a fazer essas reuniões em casa? A gente estava numa uma instituição e nesse ano de 2003 tivemos problemas nessa instituição Denúncias ou algumas coisas que então a gente veio questionar. A gente decidiu se reunir de uma forma simples, decidimos estudar mais as palavras de Jesus e foi um meio de a gente não se afastar dos irmãos e ao mesmo tempo tentar ser curados. Então a gente se reunia, a gente comia juntos, a gente às vezes compartilhava palavras, a gente não sabia exatamente o que fazer, mas foi uma maneira da gente continuar juntos nesse primeiro momento. É, eu me lembro nessa fase que a gente não sabia exatamente o que fazer, se tinha que fazer santa ceia e tinha diversas dúvidas, né acho que o propósito de gravar esses vídeos é, apresentando diversos irmãos que também tiveram os mesmos problemas, eu me lembro que a gente teve alguns problemas com relação à incompatibilidade mesmo, né, De, na instituição com planilhas confidenciais, encaminhamentos financeiros que eram discutíveis, e a gente decidiu é, sair desse sistema é, corporativo, né, que fica dentro das igrejas, para fazer alguma coisa simples, né, e ser uma igreja família, realmente, né, então... Os escândalos financeiros que estavam acontecendo ali faziam com que as pessoas não conseguiam nem conversar, nem ter comunhão entre si, então a gente começou a procurar uma coisa simples, eu me lembro que uma vez eu pedi para Deus uma alternativa, né porque não deveria ser desse jeito, né viver na presença dEle, comunhar com os irmãos não deveria ser dessa maneira. Eu me lembro que Ele mostrou o texto de 1 Coríntios 14 para mim. Isso para mim foi uma revolução, porque ali eu vi uma possibilidade da gente fazer uma reunião em que todos podiam participar e cada um tinha algo para compartilhar um salmo, uma palavra, né, um conselho que seja. Então e todos participavam igualmente e não havia necessidade de líderes, né? não havia necessidade de uma estrutura. Eles simplesmente se reuniam para identificar uns aos outros. Né? E não tinha mais uma pessoa controlando a gente. Então, a partir daí, a gente estava num lugar bastante, talvez até autoritário, com muitas regras, muitas rotinas. A partir daí, éramos nós que tínhamos que assumir a responsabilidade de buscar como servir a Deus. Não eram mais pessoas que iam nos falar. E, e aí veio essa busca, não tanto minha, quanto do Márcio e de outros irmãos, para a gente realmente... Ver o que, que agradava a Deus, o que, que fazia sentido, o que, que eram simplesmente regras, para então começar a pensar o que realmente eram da instituição e o que, que eram de Jesus. E aí foi o um momento em que a gente conheceu também esse casal Brenha e Jaqueline, que vinham de outra instituição que não era a mesma que a nossa, e a partir daí foi quando a gente começou a particularmente buscar, ninguém perguntava para nós. Quanto a gente orava, quanto a gente estava lendo, o que, que a gente estava fazendo. Se a gente não fosse na casa desse casal, eles não iam nos questionar. Mas a partir daí foi quando a gente viu que é, era a nossa responsabilidade buscar. Eu acho que isso, naquela época, foi o mais forte para mim, porque eu não estava mais fazendo por pessoas, nem pelo Márcio, é, nem por outras pessoas. Mas eu, eu tive certeza que eu não queria abandonar a Deus. E a partir daí começou essa busca do, do que seria servir a Deus de uma forma simples. O que mais motivou para isso foi preservar minha liberdade em Cristo. É, para eu seguir Jesus não daria para continuar escutando os homens. Né? Eu precisava fazer uma escolha realmente. E valeu a pena? Sim, <risos> com certeza. Se sinta à vontade para colocar as suas dúvidas nos comentários. E a gente faz um bem bolado aqui né? com algumas perguntas e respostas para a gente criar os próximos vídeos, né? A ideia é que essa série possa vir contribuir, né? Para edificação dos irmãos ao longo, né? Do Brasil ou mesmo de outros países e para que a gente venha falar disso, né? O que, que é realmente viver uma vida simples, né? Com Jesus, como seguir Jesus com sua simplicidade? É isso. Sim.